Contra 40 aqui da nossa fechadura Do segredo da fechadura Mais uma vez, volto lá no Turbo Smooth Coloco 3 interações Volto na borda, seleciono a borda E eu tenho aqui agora uma quantidade de 48 adds Então eu tenho mais adds na minha chave Do que no meu objeto, no caso aqui Que seria o segredo Então eu tenho que pensar em alguma forma Algum modo de fazer essa ligação aqui Sendo que eu não tenho uma quantidade total exata para poder conectar essas edges aqui eu vou voltar no meu modelo Turbo Smooth vou tirar aqui uma interação vou deixar aqui somente com uma convertemos como Edit Poly com esse formato aqui eu tenho total nessa borda de 12 edges eu já vou começar a conectar o meu modelo só que eu vou fazer aqui um detalhe bastante interessante primeiro eu vou unir essas edges aqui abaixo então, vamos tentar aqui achar o um meio um ponto né digamos assim de altura Vou unir essas Eds aqui, através do Bride. Perfeito. Tenho que isolar esses dois objetos, porque a minha referência ela está atrapalhando. Então, vou isolar aqui os dois objetos. Agora, eu vou voltar aqui nessa, nessa base onde nós temos que conectar. E eu já começo a pensar aqui em como essas LEDs vão conectar perfeitamente. Aqui, por experiência, eu sei que eu posso fazer aqui a conexão das Eds. Nessa edge central que eu posso fazer um esquema mais ou menos assim tá? Para poder complementar a topologia Não sei se vocês estão enxergando Mas aqui nós temos objetos quads ou face quads Então vamos fazer aqui na prática para a gente ver como que isso vai acontecer Vamos juntar primeiro os dois objetos Através do botão itet Então juntamos aqui os dois elementos Vou juntar aqui essas duas edges Primeiro aqui eu tenho que alinhá-las Vamos fazer aqui um alinhamento prévio Ok Agora sim, vou juntar aqui essas duas edges. Vamos fazer aqui uma união direta. Posso remover essas edges aqui paralelas, através do botão Remove. E agora eu faço esse esquema que eu mostrei para vocês. Eu pego a ferramenta Cut, faço um recorte aqui. E veja que eu vou concentrar o recorte nessa base. Então, fiz o recorte. E eu consegui transformar aqui, um, dois, três, três edges em apenas uma edge. Faço o mesmo procedimento aqui acima. Então vamos conectar mais uma vez. É uma parte um pouquinho mais trabalhosa, mas é uma parte que ajuda bastante nessa, nesse desenvolvimento do modelo. Então nós vamos conseguir aqui fazer uma modelagem, digamos que, mais limpa. Vou fazer aqui o fechamento através do Bride. Seleciono essa borda e dou um cap. Removo essa edge paralela aqui. E agora eu começo a fazer aquele mesmo recorte que nós vimos então pego aqui minha ferramenta cut vou recortar aqui eu tenho que pensar como que eu vou fazer esse recorte mas enfim, vou reforçar essa borda aqui, daqui a pouco eu levo esse recorte para cima aqui eu faço o mesmo procedimento que eu fiz abaixo então faço aqui um recorte com essa mesma topologia, transformando três edges em uma aqui acima temos aqui mais um desafio então damos aqui um Bride, inclusive eu vou pegar o Bride aqui de cima, damos um Bride, fechamos através do Cap, removemos essa Edge, através do botão Remove. Aqui acima também eu já vou fechar aqui até o topo, digamos assim, tá? para poder até agilizar mesmo a, a nossa modelagem. Vou fazer um Cap, removo essa Edge paralela, botão Remove. E agora eu começo a pensar aqui em como que eu vou conectar melhor essas edges aqui. Então eu posso começar aqui pela base. Vamos fazer aqui um connect. Aqui como eu falei para vocês, eu posso meio que pensar aqui em como que eu vou fazer essa conexão. Vou tentar fazer algo desse tipo. Para poder atender essa edge aqui abaixo. Perfeito. Aqui eu posso jogar para cima vou fazer aqui mais uma conexão aqui na parte de cima e essa parte aqui de, de topologia não é algo que se adquire da noite para o dia tá? até, quero deixar até bem claro para o pessoal que está nos assistindo você entender essa topologia, olhar e tentar resolver de uma forma mais rápida é bem difícil no começo, mas depois você acaba se acostumando é o caso aqui que nós estamos vendo eu vou olhando a topologia do modelo Vou fazendo algumas conexões, se não funcionar eu volto, removo, volto a fazer as conexões novamente e vou tentando resolver aqui como se fosse um quebra-cabeça. Então vamos mais uma vez aqui fazer um connect, vamos ligar esses dois pontos de vértices e vejo que aos poucos nós vamos resolvendo. Fica um pouco embolado aqui no início, mas vocês vão ver que no final acaba resolvendo aqui o nosso problema. Vejo que conectamos as edges totalmente aqui nesse ponto. Fica um pouco concentrado, obviamente, não fica uma topologia perfeita Mas é melhor do que manter triângulos no nosso modelo Então vejam aí que funcionou perfeitamente Para checar se está tudo ok, eu seleciono todas as edges, ou os vértices no caso E clico sobre o botão Weld, para poder soldar se tiver algum, algum vértice recortado aqui errado Então já temos esse primeiro formato Vou aplicar o Turbo Smooth agora Aplicamos o Turbo Smooth para ver se tem algum erro drástico Aparentemente não Posso começar a fazer aqui do outro lado Então volto a fazer o mesmo procedimento aqui Fecho a parte de cima Através de um bride Fecho a parte de baixo Também através do mesmo bride Fechamos aqui através do cap agora Essa borda Vamos executar aqui um cap Removo essas edges Que no momento não são desejadas E começo aqui a fazer a retopologia então vamos lá no, no nosso botão cut mais uma vez. Vou fazer um recorte aqui um pouquinho mais espaçado agora. Vou pegar esse de cima, vou ligar lá embaixo no final. Veja que eu fiz aqui uma ligação de um looping. Volto lá em cima, pego o próximo pontinho de vértice. Faço mais uma ligação aqui. Vou ligar lá embaixo também no final. Aqui eu já posso ligar mais ou menos nesse ponto. Veja que acabou fazendo aqui um erro nesse corte. Vou fazer um CTRL Z. Tenho que recortar aqui por dentro. Ok, agora sim. Conectamos essas edges. Veja que vai ficando totalmente quad o nosso modelo. Aqui temos mais uma edge para poder recortar. Vou ligar lá na parte de baixo. Mais uma vez. No caso aqui... Não tem onde ligar aqui, não tem local para poder ligar Quando nós aplicamos o weld também Acabou juntando aqui as duas edges Vejo que elas concentraram aqui nesse ponto Nesses dois pontos aqui Então tem que corrigir isso também Já vou cancelar aqui o meu recorte Vou corrigir esse pequeno problema, digamos assim Não é nada muito sério Volto a remover essas edges Botão remove Perfeito e agora eu continuo aqui editando meu objeto da mesma maneira. Então vamos fazer aqui um connect. Aqui eu vou conectar esse ponto de vértice na parte mais baixa aqui possível. Vejo que eu não tenho local aqui visualmente para que eu possa conectar. Então eu vou começar aqui por baixo novamente. Vamos unir esses dois pontos. Vamos unir aqui agora. Perfeito. Faço um connect direto removo essa Edge... e a nossa topologia já está quase pronta... tá? agora é só... conectar essas duas partes aqui... então vamos fazer mais um Connect... e vejam que o nosso objetivo foi alcançado... temos aqui um objeto... aparentemente... 100% Quad... eu vou fazer inclusive um teste aqui agora... vou pegar a seleção dos polígonos... vamos lá na nossa ferramenta Graphite Modeling... na aba Selection e eu vou selecionar aqui polígonos que tenham mais que 4 lados então tenho que colocar aqui maior que 4 lados clicamos aqui nessa setinha e vejo que ele já vai selecionar aqui para mim os dois isso significa que em algum momento aqui tem um erro vou ver se é nesse ponto aqui Vejo que as edges elas, elas ficaram separadas durante o recorte vamos fazer aqui um target Values e fazemos um novo teste aqui de polígono então vamos lá na seleção veja que selecionou o outro lado agora aqui realmente está um pouco errado vamos ver aqui o que podemos fazer bom aqui eu vou fazer o seguinte eu tenho dois polígonos com o mesmo problema, então significa que a resolução está entre esses dois aqui eu vou pegar aqui através da ferramenta cut vou continuar recortando esse polígono vou fazer um recorte finalizando mais ou menos aqui e aqui eu tenho um polígono de quatro lados. Vejo que meio que como se fosse uma mágica. Acaba aparecendo aqui uma resolução. Daniel, esse é o tipo de malha ideal. Como eu falei para vocês, não é. tá não, não recomendo concentrar polígonos em uma única área. Mas, no caso aqui, ajuda a resolver o nosso problema. Falta tampar aqui a parte de cima e a parte de baixo. Então aqui vai ser um pouquinho mais fácil, digamos assim. Nesse ponto aqui. Eu vou fazer aqui um duplo connect para poder reforçar as bordas. Então veja que ele já selecionou aqui até a parte em volta aqui da, do segredo da chave. Eu vou tirar toda essa parte da seleção aqui. Perfeito. Agora fazemos um connect com dois segmentos e afastamos aqui através do pinch. Vou selecionar essa borda aqui de cima, tiramos as edges das laterais e aplicamos um Bride para poder unir E agora lá na parte de baixo Como vocês se recordam Nós podemos fazer essa união aqui também Da mesma maneira Vou tirar aqui as edges das laterais E aplicamos um Bride E aqui abaixo Mais uma vez nós temos aquela mesma resolução Então eu vou remover essas edges aqui Vamos clicar em Remove Aqui eu já vou fazer uma conexão até direta Através da ferramenta Cut Perfeito mais uma vez, cut, perfeito aqui eu vou executar um target welds para soldar esses pontinhos de vertex e vamos fazer aqui um novo cut para poder finalizar a nossa topologia aparentemente está tudo ok vamos checar mais uma vez se temos algum polígono com mais de 4 lados ou se temos algum polígono com menos de 4 lados então aqui o nosso modelo agora sim está 100% quad podemos concluir aqui a modelagem fazendo os detalhes tá? os detalhes Seriam esses detalhes que vocês podem ver aqui em volta do buraco. Nós temos esse pequeno vão, digamos assim. E aqui em volta da chave, da fechadura, também temos esse pequeno detalhe. Para a gente poder fazer esses detalhes aqui, eu vou ajustar. Então vamos lá na vista front. Eu tenho que tentar visualizar aqui essa curva perfeitamente adicionada. Então vou pegar aqui os pontinhos de vértices e vou ajustar manualmente. Isso aqui é um trabalho um pouco mais demorado. Tá, mas eu já vou fazer aqui até a seleção direta dos, dos nossos vértices Vamos puxar eles um pouquinho para cima Perfeito Faço aqui a seleção da mesma maneira Veja que eu já vou selecionando vários pontos de vértices até para poder agilizar E um detalhe importante aqui é que eu estou selecionando os dois lados, tá? Tanto o lado da frente quanto o lado de trás Então na vista front nós temos essa seleção mais direta Aqui abaixo aparentemente está ok Vamos deixar aqui nessa distância. Perfeito. Na parte de baixo aqui eu vou pegar a ferramenta laço, que ela vai nos ajudar um pouquinho mais aqui na seleção. Para poder fazer uma seleção mais rápida. Aqui no final aparentemente está tudo ok também. Vou só unir aqui esses pontos de vértices. Vamos deixar um pouquinho mais próximos. E ok finalizamos essa parte aqui da chave agora nós temos que selecionar todo esse entorno aqui através dos polígonos então, para a gente poder selecionar todo esse entorno eu vou executar aqui uma seleção de duas edges dos dois lados fazemos aqui um ring dos dois lados não sei se está claro aí, mas selecionei dos dois lados Ctrl Polygon Ctrl Polygon vai selecionar os polígonos vejo que selecionou os dois lados também e agora eu vou aplicar um Bevel o Bevel Começamos com o valor zero E vou reduzir aqui o Bevel agora. E no valor Outline, vamos reduzir também. Então deixamos esse efeito aqui do Bevel. Clicamos em OK. Fazemos aqui da mesma maneira na parte do buraco da, da nossa chave, da fechadura. Para resolver essa parte aqui do buraco, eu faria aqui de uma forma talvez um pouco diferente. Vou fazer aqui uma seleção através do looping. Removemos esses polígonos. Vejam que eu removi aqui todas essas... Bordas, tá? para quem não tá vendo aí Seleciono as duas bordas e aplico um escalonamento Mais um escalonamento E finalmente mais um escalonamento E agora eu faço a união dessas bordas Então pego as duas bordas aqui e aplico um Bride Pego as outras duas bordas e aplico um Bride E finalmente aplicamos o Bevel aqui Então na vista front, mais uma vez Fazemos um Ring Ctrl Polygon Bevel O Bevel já está até gravado aqui pra gente e para finalizar o nosso modelo, vamos lá na vista front mais uma vez, eu vou selecionar as edges dos cantos, que seriam os cantos de fora ou de cima, e vou executar aqui um looping, para quem não está vendo, veja que eu executei o looping, aqui na parte de dentro acabou que não pegou, então vou fazer o loop aqui também, agora sim, executamos o looping, Tem que fazer o loop aqui nos outros lados também, porque não vai funcionar realmente. Eu vou pegar aqui manualmente esse looping completo vamos isolar o nosso modelo aqui para ver como que está ficando agora sim já está melhor eu vejo que eu vou ter um probleminha aqui nesse final aqui ó. se eu fosse executar o chamfer ele vai criar alguns triângulos eu não quero isso então eu vou executar a conexão por dentro então vamos fazer aqui um ring vamos fazer um connect Somente um segmento e eu vou deixar esse segmento bem próximo aqui da borda. Não sei se está claro, mas é isso aqui, tá? Deixar bem próximo aqui essa borda. Faço o mesmo procedimento aqui do, do outro lado. Fazemos um ring e um connect. Clicamos em OK. Vamos lá no buraco da chave. Fazemos um ring e um novo connect. Selecionamos o outro lado agora. Damos um ring e um connect. Perfeito. Perfeito e vamos continuar fazendo aqui o mesmo procedimento vamos contornar aqui toda a chave fazemos um ring e um connect um novo ring e um connect e vou executando aqui o mesmo passo até chegar no final aqui do detalhamento então detalhei aqui toda a nossa chave e agora sim eu posso aplicar o Turbo Smooth e vejo que a nossa chave está pronta temos aqui um modelo bem interessante bem detalhado Agora, como eu falei para vocês lá no, no início, nós temos que fazer essa mesma correção lá no cadeado, porque os cantos do cadeado não estão arredondados, como acontece aqui nessa chave. Os cantos do cadeado estão muito rígidos, e eu não quero isso. Então, eu vou voltar lá no meu modelo do cadeado. Nesse modelo do cadeado, o que eu tenho que fazer aqui é resolver na topologia, já que com a nossa opção Crease, nós temos esse reforço aqui. Então, eu vou criar uma cópia desse cadeado primeiro. Vamos criar uma cópia aqui ao lado. Nessa cópia posso remover o Turbismooth, seleciono todas as Zs e zero aqui o valor do Crease. Vamos deixar totalmente zero. Se eu aplico o Turbismooth agora, vocês vão ver que o cadeado já não tem mais nada de influência do nosso Crease. E agora eu posso voltar aqui a resolver a topologia. Para resolver essa topologia, eu vou começar aqui pelos cantos. Lembrando que o nosso modelo ele é simétrico Então eu tenho aqui a simetria dos quatro lados Eu tenho aqui um, dois, três, quatro lados iguais Então vou fazer aqui somente de um lado Então vamos fazer primeiro um chamfer Esse chamfer eu vou concentrá-lo aqui do lado com dois segmentos Vai estar bem concentrado, ok Faço aqui agora através da, do botão cut Uma conexão Então recortamos aqui a malha Cut mais uma vez vamos recortar a malha até esse ponto aqui poder reforçar toda essa borda veja que vai gerando aqui alguns triângulos e nós já vamos voltar agora já resolvendo esses triângulos eu vou deixar para resolver daqui a pouquinho só para a gente poder agilizar aqui eu quero fazer mais alguns recortes também eu vou fazer aqui mais um recorte direto aqui para baixo aqui no caso não vai funcionar muito bem vou vir daqui do meio primeiro ok Fazemos um recorte até nesse ponto aqui. Vou deixar mais ou menos nesse local. E vejam que aqui eu tenho que continuar a topologia. Para manter quatro lados aqui, para não criar triângulos. Eu vou fazer essas conexões dessa forma aqui que vocês estão vendo. Daniel, está muito difícil para mim. O que, é que eu faço? Use o campo de perguntas aí abaixo, aí no... no nosso canal do Youtube ou então no nosso site também tem um campo de perguntas tá qualquer coisa é só colocar um minuto Daniel, em um minuto e tal ou dez minutos e tal, vinte minutos e tal você falou isso, como que eu faço esse atalho, como que eu crio aquele recorte, enfim qualquer dúvida que você colocar nós vamos responder o mais rápido possível então, concluindo aqui esse modelo nós temos que tirar aqui esses triângulos eu vou fazer aqui um colapse dessa, dessa edge vamos clicar no botão collapse mais uma vez aqui eu vou procurar mais triângulos e vou aplicar o Collapse. Aqui nesse ponto de vértices nós temos que dar um Connect. Conectamos esses dois pontos aqui através do botão Connect. E agora vamos reforçar essa lateral aqui. Então para poder reforçar a lateral damos um Ring, um Connect, com dois segmentos. E aumentamos aqui o Pinch. Para quem não está vendo aí nós criamos uma conexão em cima e uma conexão embaixo. Clicamos OK. Aqui embaixo também nós temos que corrigir essa topologia já que nós aplicamos o chanfer vou fazer da mesma forma, vou ativar aqui a ferramenta cut vou recortar primeiro nessa direção depois eu corto na outra direção e veja que nós já estamos concluindo aqui a modelagem do cadeado uma vez feito isso, vou ativar aqui o target weld para juntar os pontos de vértices e o nosso modelo está pronto eu posso excluir agora o restante da simetria só para vocês entenderem melhor o que, que vai acontecer. E eu vou aplicar agora a nossa ferramenta Symmetry. Então vamos lá no painel Modify, Modify List. Aplico a simetria no eixo X primeiro. E depois aplico a simetria no eixo Y. Então, aplico a simetria no eixo Y com o Flip. E temos o nosso cadeado pronto. Aplicamos um Turbo Smooth para ver o resultado. E agora eu vou comparar aqui os dois modelos para vocês. Então temos aqui os dois modelos lado a lado. No primeiro modelo, vocês se recordam que nós temos as esquinas super rígidas, que acontece aqui. Temos esse efeito bem rígido. E aqui nesse outro modelo, nós temos a curva mais suavizada. Então temos um resultado mais realista, digamos assim. Então nesse caso aqui, eu posso simplesmente excluir esse modelo. E passamos a utilizar esse cadeado na composição da nossa imagem. Podemos juntar aqui os dois modelos agora. Centralizar aqui. Nosso ponto pivô. Para ficar mais fácil. Ok. E. Vou adicionar aqui o mesmo material. A esses dois objetos. Também. Então vamos adicionar aqui. Um único material. Mais escuro. Material do tipo clay. Aciona aqui o F4. E podemos também. Reduzir o tamanho dessa chave. Para deixar ela aqui. Proporcional. Ao buraco da chave. Aqui do. Da nossa fechadura. Certo. Bem pessoal. Por hoje é só. Tá. Espero que vocês tenham gostado. De mais essa aula Uma vídeo aula videoaula que é um pouco complicado, mas eu tenho certeza que se você assistir com bastante calma, você vai conseguir chegar a esse resultado. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total.